Olá, me chamo Sueli Peleila e estou muito feliz e, e satisfeita de estar tá a ti fazendo parte do curso Google ADS Express e fazendo parte do Cube do Google ADS Express do Alexandre Tavares. Nesse curso, o que é meu motivo de alegria e satisfação é porque é um curso de aulas completamente hepáticas, sem enrolação, com um passo a passo, indo de leto ao ponto. Desando a gente praticamente sem dúvidas, mas se elas aparecerem, o professor Alexandre Tavares está sempre à disposição para atilá-las. Alexandre Tavares é uma pessoa simples, humilde e muito acessível a todos os seus alunos faz-se presente sempre em nossa vida de diferentes formas, não deixando a desejar e não deixando os seus alunos no dia a dia, no anonimato. Está sempre em contato com a gente, deixando em aberto a sua vida para resolver as nossas dúvidas e as nossas questões para concurso, dando -os o seu contato de telefone, o seu WhatsApp, o seu Facebook, o Skype, o Zoom, sempre presente para nos ajudar e não nos deixar o vácuo. Ele faz a diferença. Ele, ele, ele é muito bom, muito zeneloso, explica com muita paciência, devagar e, e não tem peça. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu nunca tive acessibilidade a um curso tão bom de, de Google ADS como esse. E, e eu estou muito feliz e satisfeita e digo a vocês, pode confiar, porque eu que, que tenho minhas dificuldades motolas, a minha dificuldade de fala, o, o curso veio na aula certa em minha vida, que realmente está me ajudando e o Alessandri é muito bom, muito acessível e, e ele tem me ajudado e também aos outros alunos, acreditem. O Google ADS Express veio para revolucionar sua vida e levar você a atingir os seus objetivos, o seu sonho. Um grande abraço a todos e o meu muito obrigado ao Alessandro Tavares por Deus colocá-lo em minha vida. Obrigado, Alessandre. Deus te abençoe. Enquanto com vocês no coiso, um grande abraço. Tchau!